Oi, oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez tô com vocês. Hoje para dar continuidade ao nosso Natal Encantado, né? Hoje com mais uma peça da nossa coleção Natal Encantado. Que é essa bandana aqui, ó. Maravilhosa. E esse lacinho. Vou estar tá ensinando vocês a fazer esse lacinho também, tá? E essa bandana maravilhosa. Lembrando que essas peças fazem parte da coleção Natal Encantado, né? Que é menino, menina e... Tem as bandanas e o gorrinho de Papai Noel maravilhoso que a gente vai trazer no próximo vídeo Mas hoje a gente vai fazer as nossas bandanas e os lacinhos Bora lá então? Mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no meu canal Que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações Assim quando eu fizer vídeo novo você sempre é notificado E nos acompanhe nas nossas redes sociais, temos Instagram, Facebook Eu tenho meu Face, meu Instagram e vou amar encontrar vocês por lá também, gente, compartilhe os nossos vídeos, deixa aquela curtida aí pra gente e compartilhe os nossos vídeos. Comentem nos nossos vídeos, deixe um comentário aí se você gostou, se você não gostou da coleção, tá bom? Então, bora lá fazer essa peça, é rapidinho, é dois toques, vocês vão ver, rapidinho de fazer e fica lindo, né, gente? Então, bora lá fazer essa peça, mas antes, roda nossa vinheta aí! Vamos fazer o lacinho, né? Aqui, um no outro. aqui pra virar, tá? Vamos pegar esse outro verde aqui. Vamos um em cima do outro aqui, pegamos um pedaço de... Agora vamos pegar o nosso tecido brilhoso aqui, vamos no meio. Viramos e agora vamos colocar nosso. Se você for fazer com um elástico, você já coloca o elástico aqui, tá? Na hora que você vai fazer esse anel, tá? Como eu vou fazer com tic-tac. Aí depois eu só colo o tic-tac aqui. Agora, eu dou um pingo de cola. Um pingo de cola aqui, um pingo de cola aqui. Coloco o tic-tac aqui e dou um pingo de cola nele. E tá feito o nosso lacinho. Pega mil, tá? Eu uso a cola, pega mil. tá aqui e dou um pingo de cola também Agora eu só deixa secar. E o nosso lacinho tá pronto. Então, a dica que eu dou pra vocês é sempre fazer lacinho combinando com os vestidos, tá, gente? Tic-tac tá -tac aqui. -tac, depois é só colocar, tá? Então, é sempre fazer lacinho combinando com os vestidos, tá? Então, nosso lacinho tá pronto. Então, vamos fazer as nossas bandanas, tá? Vai precisar de velcro, tá? Um pedacinho de velcro. Um farzinho de velcro, né? E os moldes, esse, essa modelagem que você corta duas vezes dobrada, tá? Ela é parecida com a do Halloween, mas tem algumas coisas peculiares diferentes, tá? Dá pra vocês fazerem com a mesma bandana da Halloween, tá? Ah, não vai ficar com o pescoço certinho, como esse aqui. Eu já fiz com a modelagem para o pescoço ficar certinho, né? Então, esse molde aqui você vai cortar duas vezes, tá? Ah, geralmente, no tecido do vestido, tecido que combine, tá? Do vestido, da peça, da, da, do gorro, né? Ah, aqui também, tá? Aqui a gente tá fazendo com verde, mas você pode fazer com vermelho. Então, esse desenho vai pra vocês, tá? Aqui eu sublimei no, ah, no velcro, mas você pode sublimar no soft também, tá? Então, é só sublimar como eu ensinei lá na bandana da Halloween, né? Só sublimada e cortar certinho, colar com a cola pega mil, tá? Então, os desenhos vai pra vocês no tamanho certinho, tá? Então, aqui a gente vai achar o meio, tá? Meio aqui, vamos pegar outro molde. Aqui também a gente vai achar os meios, tá? A gente sempre trabalha com piques, tá, gente? Então, aqui achamos o meio. E aqui a gente vai, ó, pique aqui, pique aqui. Vai colocar um alfinete. É e aqui a gente vai vir pregando, tá? Respeitando os contornos tamanho três, tá? Minha Sofia foi tosada, então agora ela já veste o três de volta. Aqui a gente vai jogar o verde aqui pra cima, tá? O verde claro aqui pra cima, e vai vir pra essa costura aqui. tá? Meio aqui, aqui nós já tinha achado meio, meio com meio aqui, e vamos pregando aqui. Vocês viram que nos outros vídeos eu fiz a menina e o menino, ficou lindo. <SILÊNCIO> Agora a gente vai juntar uma na outra aqui, tá? passar uma costura por tudo, só vamos deixar aqui um pedacinho pra gente tá virando a nossa peça, tá? Eu gosto de alfinetar. Vamos fazer pique. E aqui a gente vai virar a nossa peça. Vamos prespontar a peça e aqui a gente vai já dar acabamento, tá? Ok? Bora lá, então. Você pode fazer do outro lado vermelho, né? De um lado de uma cor, do outro lado de outra cor. Ou assim mesmo, tá? Agora, vamos pegar o nosso belco. assim nossa bandana tá pronta puxou né gente então é isso, gente, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, eu amei o resultado. Próximo vídeo, chapeuzinho do Papai Noel, chapeuzinho de Natal, com aquele chapeuzinho com aquela saída pra orelhinha, tá bom? Todo mundo tá esperando aí, tá bom? Então, essa bandana faz parte da coleção Natal Encantado, tá, gente? Então, é o menino, menina, roupa do menino e da menina, e bandana e o chapeuzinho, o gorro de... Natal, tá? É o menino, menina Linda, linda, linda Aquelas roupas de menino e menina lá Bem chique, né? Menino, menina Chapeuzinho, gorro, né? O gorro de Natal Com espaço para sair as orelhinhas E a bandana natalina Então é uma coleção É a coleção Natal Encantado Vai num pacote só, tá? É um pacote só Coleção Natal Encantado Vocês vão amar Tá bom? Aí é só correr aí pro site, dar uma olhada ali, tá aí a venda, tá num um super desconto, né? Então, vale muito a pena você adquirir. Você, com esse molde, você já faz a tua coleção de Natal, tua coleção aí pro teu ateliê completo, tá bom? Então é isso, gente. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. E se Deus tá no negócio, o sucesso é garantido. Tá bom, gente? Beijos pra vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Fique com Deus. Eu amo muito vocês. Tchau.